Caminho Livre, música de Horácio Moura. Eu sei que você pensa em outros beijos, em outros caminhos. Teu corpo é ali comigo, mas eu sinto que estou sozinho. Não vou. Pode prender, pode bater as suas asas. Não quero o um amor que pensa no outro morando nesta casa. Sem os passos do seu coração, me deixe aqui na solidão, contentado em. Da minha sorte, outra paixão No ato do amor você chamava por outro nome Que o corpo é e o pensamento em outro homem Eu quis, o caminho está livre e pode ir. agora o mundo em suas mãos. Eu tenho que aprender a conviver. Teu corpo ali é comigo e o pensamento é em outro homem. Não posso me tirar o seu direito de ser feliz. A vida não se colhe só vitórias, o tropeço ensina a aprender. Agora eu mudo em suas mãos Eu tenho que aprender a conviver Com a solidão